Estamos aqui no nosso programa de Mulher por Mulher com dicas maravilhosas para as mulheres. E hoje nós vamos falar com Caíque Neves, é farmacêutico especialista em estética também feminina. Tudo bem Kaique? Tudo bem. Prazer enorme poder falar com você. Prazer é todo meu. Como que foi que você se penetrou né, em queria entrar nessa área? Então, eu sempre fui apaixonado por cosmetologia clínica e isso é uma das áreas, um dos segmentos que eu gostaria de seguir Aí depois que me formei em farmácia. Depois eu acabei fazendo mestrado, entrando em um processo de pesquisas científicas na área de dermatologia e psicodermatose. E depois disso eu fui desenvolvendo né, algumas outras, alguns outros desejos de fazer algumas especializações. Atualmente eu tenho cinco especializações, todas voltadas para a área clínica, a área estética. E eu trabalho com equipe multidisciplinar, com dois cirurgiões plásticos e, digamos que, eu sou responsável também pela parte da medicina estética, no caso, não cirúrgica, aqui da clínica. Hum, então também aqui na clínica, além de consultar com um nutricionista, é também um tratamento estético. Com certeza, e temos planos multidisciplinares muito interessantes também para o público feminino. Hum, pode dar umas dicas desses planos? Claro! <risos> Eu e a doutora Roberta, nutricionista, elaboramos um plano chamado Build Shape. Ele é um plano onde nós reunimos tanto a prática integrativa, quanto a medicina estética e tecnologias para o tratamento de gordura localizada, flacidez, emagrecimento de uma forma global, visando a saúde e autoestima dos nossos pacientes e unimos também práticas da medicina integrativa para reduzir transtornos emocionais, uma vez que nós ficamos um pouco mais ansiosos, e fragilizados após essa pandemia, ganhamos peso, desenvolvemos compulsões alimentares, estão pensando em todos esses, esses esses detalhes, né? Eu e a Roberta elaboramos esse plano de emagrecimento. E como que está? Está sendo muito lindo, bom, está sentando... tá sendo um sucesso. Uma das tecnologias que a é queridinha de todas as pacientes aqui é o pull shaping que é uma tecnologia de cloripolis médica, onde nós fazemos a, o acoplamento de um manípulo, né, um cabeçote, onde nós fazemos a sucção dessa gordura. E essa gordura vai passar por um processo de resfriamento térmico. Esse resfriamento vai cristalizar os adipócitos que são células que armazenam a gordura. Né? Dessa forma, essa cristalização vai induzir com que os adipócitos sejam destruídos, uma destruição programada né de células de gordura. Aí nós associamos ali um pouquinho a lipoquímica HD, que são microinjeções aplicadas direto no tecido gorduroso para eliminar essa gordura localizada, tratar essa flacidez, semulicocompactação a laser, mesoterapia sistêmica, enfim. Diversos procedimentos e tecnologias unidas em um plano só. A duração das sessões, estamos uns quantos minutos? As sessões elas duram, em média, em torno de uma hora a uma hora e vinte. Né? Por serem procedimentos mais complexos e associados, nós acabamos demorando um pouquinho mais para realizar aí, esses tratamentos. Nossa, que maravilha, hein? Além de você pegar, além de você se cuidar na alimentação... que okay, você sempre quis fazer isso? Você sempre quis aprofundar? Sim, eu sempre fui muito apaixonada hum. né, por essa área. Então, na clínica também, nós temos vários outros planos, né? Nós temos o Botox Day aqui, que nós fazemos a aplicação de Botox. Temos os preenchimentos, a harmonização facial está tão em alta hoje em dia, né? No mundo da estética, nós fazemos aqui na clínica também. Fazemos a aplicação de fios, lipid não cirúrgico, Laser Bay, pra quem quer fazer um laser tracionado para rejuvenescimento nessa época do ano. Um peeling de Hollywood, que é super famoso aí. As famosas adoram fazer e realmente deixa uma pele muito bonita e revitalizada. Tratamento para celulite. Eu e a Roberto também temos um novo plano, um novo protocolo que nós lançamos, o Celulite Power Off. Nós utilizamos a tecnologia do Power Shape, junto com um acompanhamento nutricional, a parte de fitoterapia clínica, igual o Beauty Shape, mas só que voltado para a celulite. Né? E terapias regenerativas para queda de cabelo, que eu acho que é uma novidade muito grande aqui na região. Quem sofre com queda de cabelo e procura aí um tratamento para essa queda, nós fazemos o um recolhimento do sangue do paciente do plasma, vai passar por um processo de centrifugação. Nós fazemos uma hiperdiluição de medicamentos e microinjeções no couro cabeludo para estimular o crescimento capilar e associamos a laser terapia de baixa potência para este tipo de tratamento. Porque através do exame de sanguíneo você descobre o que, que precisa, que tipo de tratamento a pessoa precisa. Sim, não, não exatamente. Hum. Nós também auxiliamos aí no processo de diagnóstico, porque durante a consulta nós vamos passar por uma triposcopia digital, um tricograma, vamos fazer vários exames em alguns casos a gente faz a coleta de um fios de cabelo e manda para o laboratório para fazer uma minografia, outros exames, mas esse plasma que nós tiramos do sangue é para utilizar os fatores de crescimento e as células fronte do próprio paciente para fazer a aplicação com outras medicações direto no couro cabeludo. Quer dizer, não tem perigo, né? tudo é dele mesmo. Não o tem perigo, paciente, é, exatamente. Né? E as sessões, quantas sessões se indica para a gordura localizada? A gordura localizada, ela precisa de um acompanhamento nutricional também, porque ao mesmo tempo que nós eliminamos através de tecnologias e procedimentos minimamente invasivos, o paciente se ele continuar consumindo uma alta carga de carboidratos, gorduras que são gorduras ruins, não são gorduras boas, eles acabam é, repondo essa gordura que a gente vai eliminando, vamos dizer assim. então Ao mesmo tempo que ele elimina essa gordura, ele vai repondo essa gordura através da alimentação, ainda mais para aqueles que não praticam atividade física. Então pensando nisso, nós fizemos um plano justamente com essa intenção. Normalmente o plano ele demora 60 dias, a gente faz uma sessão por semana aí. É, de cada procedimento, nós fizemos apenas uma sessão do shaping e nós intercalamos com lipoquímica, lipocompactação e mesoterapia sistêmica. Depende muito do, do paciente? Depende muito de cada caso, por mais que seja um plano de tratamento, ele é individualizado. Então, a consulta ela é feita por mim, pela doutora Roberta, onde nós fazemos uma avaliação muito minuciosa sobre o caso, e a partir disso a gente vai elaborar, de acordo com os nossos protocolos, qual que se adequa mais à necessidade de cada paciente. Uma curiosidade, quando você olha o rosto de uma mulher, você fica imaginando o que ela deveria fazer para dar uma melhorada? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. A gente tem esse olho clínico, sim. Uhum. Né? A gente olha esse olho e vê o que, é que dá, o que é possível melhorar. Mas nós sempre deixamos a paciente confortável, porque tem pessoas que não se incomodam com a autoimagem e uhum. são felizes do jeito que elas uhum. são. Aquelas que procuram melhorar e encontrar a sua melhor versão, a gente faz sim sugestões interessantes para, tratamento, para alguns tratamentos dermatológicos. Mas você fica imaginando, né? Você fica impedindo ah. pra fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem um desejo assim de falar: nossa, se pegasse aquela mancha ali de melasma, aplicasse uhum. um laser e ligasse um piramim química, dar um resultado muito bom, né? Mas a gente nunca se assim, interfere, assim. Uhum. Muito claro. é, muito, é, a medicina né, aprofundou muito, como hoje não tem como você falar assim, Ai, não tem como, olha no meu rosto, não tem como fazer nada, tudo tem uma, uma saída, uma melhora, né? Com certeza, antigamente a gente não conseguia nem fazer remoção de tatuagem, hoje em uhum. dia a gente consegue sim utilizar tecnologias para remoção de tatuagem que a gente faz aqui na no Laser day as tatuagens coloridas, elas são, vamos dizer aí, uma surpresa, né? São de difícil tratamento, nem sempre nós conseguimos remover todos os pigmentos, porque por mais que a tecnologia seja avançada, os lasers não são capazes de pegar... Aí, esse, ao determinados comprimentos para conseguir eliminar determinados pigmentos, então nós temos grandes respostas, muito efetivas 100% satisfatórias com tatuagens de cor preta, mas também nós temos aí tecnologias que tratam tatuagens coloridas, mas normalmente as sessões são mais prolongadas e nem sempre os resultados são 100% satisfatórios deve ser bem dolorido, né? não, aqui então, na clínica ninguém sente é né? oh, que maravilha todo mundo. <risos> que maravilha, porque a tatuagem é bem profunda, né? Permita com certeza. Da pele. Perfeitamente. O laser em si, ele faz essa penetração muito profunda. Na clínica, quando a gente vai fazer rejuvenescimento facial, nós utilizamos o um laser tracionado, com é uma tecnologia excelente no tratamento aí de rejuvenescimento. Então, nós fazemos anestesia, o bloqueio anestésico da face, muitas das vezes em pacientes que são mais sensíveis, e nós conseguimos resultados muito efetivos utilizamos uma técnica americana conhecida como drug delivery que é uma técnica onde a gente faz liberação de medicamentos que vai ajudar a regenerar esse tecido lesionado para ter aí um processo de cicatrização efetivo e grandes resultados. E com alimentação balanceada? Ficaria tudo perfeito, né? Maravilhoso, quer dizer, não tem idade. Não, não tem idade. A alimentação ela é fundamental, né? até mesmo para prevenir possíveis disfunções dermatológicas e disfunções estéticas também. É, mas isso não, obviamente, analisa os cuidados assim, quer muito menos os procedimentos no consultório. Mas uhum. a alimentação ela é um adjuvante principal no tratamento de qualquer tipo de disfunção. Uhum. Principalmente queda de cabelo e gordura localizada. Porque a queda de cabelo deve ter vários fatores, né? Com certeza. alimentação, temos. falta de vitaminas. Perfeitamente. Mal alimentação, falta de vitaminas excesso de metais pesados, intoxicação de toxinas lipossolúveis, parasitoses. São diversas as razões da queda de cabelo e tendo uma alimentação mais adequada, nós conseguimos melhorar os resultados ainda mais. Com certeza. E você ainda também ajuda na autoestima da mulher. Ah, com certeza, <risos> né? Toda mulher ela gosta de se cuidar, a mulher é muito vaidosa. E muitas pacientes chegam aqui porque muitas pessoas às vezes acham que a estética é algo banal. Mas muitas pessoas chegam aqui com insegurança, com certo receio, com certo medo né, de realizar até mesmo alguns procedimentos estéticos, mas não se sentem bem com a autoimagem. Então a gente ajuda essa paciente a recuperar a sua autoestima por meio dos procedimentos dermatológicos e tecnologias. Só com mulheres ou com homens Não, né? com homens também. A grande maioria de pacientes com queda de cabelo são homens. Homens aplicam Botox, fazem harmonização facial, fazem laser, pin, tratamento para cicatrizes de acne. Tem bastante gordura pacientes. Gordura localizada. Gordura localizada. homem também tem gordura localizada. Não tem celulite é raros nos casos, mas gordura localizada tem sim. Nossa, que maravilha, hein? De repente vem um esposo e esposa se cuidarem juntos. Exatamente. Tem muitos casais que vêm fazer acompanhamento comigo com a doutora Roberta. Nossa, muito bom. Tem a família toda. Tem a família toda. <risos> que dica você daria para o cuidado da pele hoje, sim? Como a gente está numa época do frio, uhum. é importante a gente reforçar a hidratação e a proteção solar, porque muitas das vezes a gente acaba associando que o fato de estar tá um, um clima mais nublado, o sol está mais ameno, isso isenta a pessoa de fazer a aplicação. Nós temos sim que fazer a aplicação, independente de como o sol está, se está nublado ou se está mais quente, a radiação que chega... Na, nessa, nessa época do ano é a mesma e a gente também tem radiações que são lesivas à pele, como a radiação infravermelha, a radiação de luz visível, que são lâmpadas celular é, lâmpadas, celulares, aparelhos, televisores, enfim, né? então reforçar a hidratação, a proteção solar é a dica principal para essa época do ano. Eu quero confirmar alguma coisa com você, quanto mais morena a pele, mais hidratada precisa. A gente achava o contrário. né é um... Assim, não, a hidratação ela vai depender muito do tipo de pele. Nós temos peles que elas são mais lipídicas, temos peles que elas são mais ressecadas. Então isso vai depender do tipo de pele. O que é importante reforçar é que independente do tipo de pele, se é uma pele mais morena, se é uma pele mais clara, é fundamental a proteção solar, para então, a gente pensar, ah, a pele morena tem mais melanina, então ela tem uma proteção mais natural contra o sol. De fato isso ocorre, mas isso não ameniza o fato dela ter mais riscos e proteções a manchas e até mesmo, a gente tem sim casos descritos, é, são poucos comparados às pessoas mais brancas, pessoas mais claras, de pele clara, é, casos de câncer de pele. Então, para prevenir e por questões de saúde estética também, autoestima, proteção solar para todos os tipos de pele. Kaique, que dia que você daria um caso hoje para para mulher que. Está lá quieta, deprimida dentro de casa, às vezes o marido não tá dando aquele olhar que ela queria. O que ela deveria fazer agora? primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? É fazer com que ela se sinta bem. Ela tem que compreender que, acima de tudo, ela é um ser humano e ela vai ter suas fases boas, suas fases ruins, como todos nós temos. Por mais que nós cuidamos da pele, a gente tem fase onde a gente não está emocionalmente muito legal, onde pode ter o surgimento de acne, a gente acaba descuidando um pouquinho com a pele, também por conta dessa baixa autoestima e o que a gente deve fazer é o que? recuperar a nossa autoestima, a nossa autoimagem, não pelo outro, mas sim por você mesmo que é a pessoa mais importante da sua vida, na é? verdade, a gente tem que se colocar assim em primeiro lugar com certeza, e tem homens também que estão deprimidos, depressivos com que vai deixando a vida passar, falando assim, ah já tô velho mesmo, já tanto faz né? tem homens que ficam assim, porque esse pensamento e você diria o mesmo no caso, né? Com certeza. Nunca é tarde demais para cuidar de si mesmo, para cuidar da autoestima ou fazer um rejuvenescimento facial, enfim. É sempre bom a gente ter esse cuidado com a pele, tanto homens quanto mulheres, isso aí, independente do sexo, a autoestima, ela deve ser para todos, E né? quando você vê o um resultado magnífico, você fala assim, poxa, era o que eu esperava, como você se sente? Eu gosto de deixar eu ficar surpreso com os resultados, porque uhum. a, gente, a gente estipula uma expectativa, o paciente já vem com uma expectativa muito grande, muitas das vezes... Alguns pacientes vêm com expectativas que são surreais, né? Então a gente sempre trabalha no patamar da realidade. Então sempre falo para os pacientes, nós vamos conseguir sim atingir resultados bons, mas vamos deixar que o seu corpo nos surpreenda, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. É, pós-tratamento, cada um tem um tipo de metabolismo mais lento, mais acelerado. Com certeza, a gente procura atender a necessidade específica de cada um, mas eu gosto de ser surpreendido pelos resultados. Você tem projetos, mais projetos além desses que você está programando com a Roberta? Além! Vai é para frente? Ah, sim, as especializações continuam, né? Pretendo uhum. fazer meu doutorado, pretendo dar, fazer alguns cursos fora do país. E eu e a doutora Roberta estamos aí com outros planejamentos interessantes aí na clínica. A gente está trazendo muita novidade, vai ser muita coisa legal aqui para vocês. Então fecha o pacote com os dois que tá com boas mãos, né? Exatamente. Venha fazer o plano de tratamento com a gente, a gente vai cuidar de você e dar o nosso melhor para atingir os melhores resultados. Dê o seu contato, Kaique, para você, que quem queira cuidar, tratar e fazer, fechar o pacote com vocês. Na Clínica da Plástica, nós temos alguns Instagrams, arroba drcaicneves, arroba clínica da plástica, né, e os telefones são 34214845. E no próprio Instagram, a gente tem também o Linktree, que é um link onde você pode acessar e entrar direto na conversa do WhatsApp. Nós temos a localização da clínica, o site da clínica também. Então, sejam todos bem-vindos e aguardamos todos vocês. Com esse sorriso, com essa alegria, com essa energia maravilhosa aqui dos dois, que eu consegui falar com a Roberta e com o Kaique, não tem como você não chegar aos seus objetivos. É muito gostoso, viu? Parabéns a vocês pelo trabalho, magnífico Obrigado. E que realmente vocês consigam realizar todos os projetos. Assim esperamos. Obrigado a todos. E aí, depois dessas dicas, vamos correndo, né, vamos lutar, vamos lutar pelo nosso amor próprio, vamos saber que a pessoa mais importante, você é mais importante pra você, e eu, e você, nós temos que pôr em primeiro lugar, nos amar intensamente, e saber que o hoje é muito importante. Através do dia de hoje, o amanhã vai ser maravilhoso e depois existe muito mais. Viver sempre com alegria, com autoestima e com amor. E acreditar que existe um Deus maravilhoso olhando por você, te dando força, que colocou pessoas maravilhosas para te ajudar a superar os problemas que vocês estão passando, seus físicos, emocionais. Se apegue nisso, não se esqueça que você é um ser único, filho de Deus abençoado. Até mais, um grande abraço, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!